Me dá mais carne. Não. Mais carne. Não. Carne. Não. Me dá mais carne. Por mim eu te daria mais carne, mas não sou eu quem faz as regras. Mas seguinte, vou aliviar pra ti. Vai lá e coma toda a carne que eu nunca te dei. Toda a carne que eu nunca te dei. Toda a carne que eu nunca te dei. Toda a carne.